Ao olhar essa figura, pensei nos desafios que enfrentamos, é como se eles medissem força com a gente, por isso precisamos organizar os sentimentos, aprimorar as habilidades, elaborar um plano de ação e, confiantes, nos dirigir em direção ao lugar que pretendemos chegar.